As Leis da Criação No nosso país, as leis começam a vigorar depois da sua publicação no Diário Oficial, imediatamente ou após a decorrência de um prazo estipulado. Nenhuma pessoa pode alegar ignorância ou desconhecimento para eximir-se das penas da lei. O desconhecimento dessas leis não nos desobriga de cumpri-las. No plano espiritual, funciona da mesma maneira. Existem as leis da criação, são as leis básicas, naturais, que regem as nossas vidas e todo o universo. Se nós errarmos, azar nosso. A partir do momento que atinarmos em conhecer e compreender essas leis, passarmos automaticamente a nos pautarmos pelo reto caminhar, passaremos a viver de maneira consciente. Viver conscientemente significa sabermos exatamente quais são as consequências de cada passo que damos na vida. Significa conhecer o que acontece quando pensamos. Significa entender o significado de cada sonho enquanto dormimos. Significa entendermos o significado do amor universal. Significa procurarmos fazer uma mudança interior consciente, tendo como único motivador o crescimento espiritual e a busca da luz. Basicamente, são três as leis da criação. 1. Um, lei da reciprocidade. Esta lei faz retornar a cada indivíduo tudo quanto ele emana, sejam sentimentos intuitivos, pensamentos, palavras e ações. Ela faz de cada pessoa senhor do seu próprio destino. 2. Lei da gravidade. Esta lei perpassa toda a criação, e não apenas a Terra no plano material. Desta forma, após a morte terrena, o espírito humano ascenderá ou afundará automaticamente para o plano a que pertence, de acordo com o grau de pureza ou de impureza de sua alma. É através desta lei que o ser humano pode também ascender ao paraíso, quando estiver purificado para tanto. 3. Lei da atração da igual espécie Em relação ao ser humano, esta lei reúne num mesmo plano os espíritos da mesma índole, ou de mesma maturação. Espíritos trevosos, que só desejam o mal ao seu semelhante, terão de sofrer em planos lúgubres a mesma coisa que desejam aos outros, e estes em relação aos demais, já que todos têm a mesma índole. Da mesma forma, espíritos luminosos que podem viver em planos mais elevados, alegram-se continuamente com os de igual espécie e estes também em relação a ele e aos demais, pois todos desejam apenas o bem uns dos outros. Além dessas três leis básicas, pode-se mencionar também a lei do equilíbrio, que deriva da lei da reciprocidade e da lei do movimento. A lei do equilíbrio estabelece que tem que haver equilíbrio total entre o dar e o receber, e isto em qualquer situação da vida. Aquilo que você planta, você colhe. A lei do movimento estabelece que só aquilo que se movimenta pode ser conservado, pois a estagnação é o início automático do retrocesso e da desintegração. Esta lei também vale para tudo, e assim naturalmente também para o ser humano. Parar significa andar para trás. Por que mencionar esse aparente código legislativo? A apometria nos disponibiliza as ferramentas para a harmonização do ser, de acordo com seu merecimento e o indispensável auxílio espiritual. Nós, encarnados, somos, portanto, meros coadjuvantes nesse processo de auxílio espiritual. A maior parcela nesta responsabilidade cabe ao próprio paciente, ao buscar auxílio e a correção das suas dores, física, psíquicas ou morais. Ao buscar o auxílio espiritual, o paciente se prepara para um grande encontro cósmico, um encontro consigo mesmo, com a sua desarmonia, e para esta ocasião, os seus mentores se preparam durante muito tempo para encaminhar o obsessor ou os próprios subníveis desarmônicos representantes figurativos de vidas passadas em desequilíbrio. Desse modo, os amigos espirituais estão sempre prontos a prestar toda a ajuda possível. Os mentores do paciente recebem mais luz, se os próprios pacientes se iluminarem. Eles têm, portanto, todo o interesse no seu crescimento espiritual. Ao paciente, cabe uma responsabilidade dupla na sua busca. O meu mentor é o meu parceiro na evolução. Se eu me esforçar para estudar, aprender e evoluir intelectual e espiritualmente, seguindo sempre as pegadas de Jesus Cristo, ele estará me intuindo e incentivando para continuar. Se eu me desviar do caminho, ele me intuirá a voltar a crescer. Antes de encarnar, eu fiz um trato com esse mentor. Você me ajuda nesta minha encarnação e eu te ajudarei quando for a sua vez de encarnar. Portanto, se eu, encarnado, não evoluir, o que será do meu mentor quando eu for o mentor dele? Pobrezinho, que bela parceria que ele fez, não é? Nesse caso, tanto ele quanto eu caímos. Eis aí o porquê da minha dupla responsabilidade. Não adianta o paciente buscar ajuda num dia e voltar para a gandaia no dia seguinte, sintonizando-se novamente com as situações que o desarmonizem. Resta a ele, portanto, buscar a sua reforma íntima, a mudança interior, conhecendo as leis, buscando conhecer os elementos causadores das desarmonias e procurando acertar. E desde que ele tenha consciência de cada passo que ele dá na caminhada da vida, das consequências de cada passo, de cada pensamento emitido, com certeza ele procurará agir com equilíbrio na sua própria vida. Amando-se, ele estará se preparando para receber os ensinamentos de Jesus em seu coração. Estará se preparando para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ele mesmo. Conceitualmente, os apometras tornam-se agentes conscientes da lei. Com tal função, devemos aplicar as leis ao nosso próprio proceder, senão seríamos como aquele delegado que abusa do seu cargo para infringir a lei, e esse procedimento errado só causaria maiores desarmonias. Aplicando essas leis no nosso dia a dia, estaremos buscando a nossa reforma íntima, em outras palavras, a nossa própria harmonia. A maior das leis, a lei do amor, nos ajuda a nos redimirmos dos nossos erros passados e a alcançar a harmonia tanto desejada. Se plantarmos amor, colheremos amor. Os apometras devem ser os principais usuários do seu próprio remédio. E lembrando palavras do irmão Ronaldo, tendo sempre em mente que é preciso, além do conhecimento, a paciência, a abnegação e o amor sincero pela atividade que está desempenhando, pois sem esse amor, de nada adianta todo o conhecimento que possamos trazer. Conhecimento sem o amor torna-se uma ilusão e perde-se na noite do tempo, assim como se perdem as pessoas portadoras simplesmente de técnicas e conhecimentos, enquanto aqueles que detêm a técnica e o amor permanecem com a luz cada vez mais forte, auxiliando um número cada vez maior de pessoas. Por tudo isso, entendo que o conhecimento traz a conscientização e acredito que é necessário saber de que maneira nós erramos, tendo ou não consciência disso, vigiando e orando desde o nosso pensamento até os nossos mais simples atos e até mesmo enquanto dormimos. Tendo isso em mente, iremos aos poucos, nos capacitando a receber um pouco mais de luz em nosso caminho e, se ao olharmos para trás, Observarmos somente as pegadas de uma pessoa e nos sentirmos sós, vamos prestar atenção e sentir em nossos corações, porque neste exato momento estaremos sendo carregados no colo de Jesus.